Boa tarde. Estamos dando início à oitava sessão de sorteio público ordinário de 2022. Sorteio realizado de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos do, da lista de sorteio. Item 1: processo 48.500.0009.17.2021.32. É, nova homologação de prazo de extensão do autor da usina hidrelétrica Risoleta Neves, em razão da reversão de decisão judicial, em cumprimento ao inciso 2º do artigo 8º da resolução normativa 895-2020. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 2. Processo 48.500.0003.21.2022.13. Requerimento administrativo interposto pela New Energy Options, é, geração de energia SA, com vistas ao ressarcimento de parcelas de ajuste de contratos do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, ou Proinfa, subtraídas da receita das usinas eólicas Alegria 1 e 2 ao longo dos anos de 2019 e 2020, em virtude de receições na linha de transmissão Mossoró 2, Aço 2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.0050.69.2021.58, requerimento administrativo interposto pelo Grupo Econômico Santa Délia. AXESA, é, com vistas a alterar a usina termelétrica do contrato PRO-INFA é, 19.2004 da usina termelétrica Pioneiros 1. Otorgada Pioneiros Termoelétrica Sud Menuce S.A. Para Usina Termoelétrica Santa Délia. Otorgada a Termoelétrica Santa Délia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O item 4 será distribuído por conexão ao processo 202166 Sorteio da diretora Elisa Basso Silva na 44ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2021, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500.0009.60.2022.89. Estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, DMEI para os anos de 2023 a 2027. Esse então foi o diretor Elisa. O item 5 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00. 35.70.2021. 80. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 44ª sessão de sorteio público-ordinário de 2021, tendo visto o artigo 4 da norma de organização anel nº 18. O item 5 é o processo 48.500.0008. 34.2022.24. Estabelecimento dos limites para os indicadores DECFEC da distribuidora Hidropan, distribuição de energia SA e seus consumidores para os anos de 2023 a 2027. Esse, então, foi o proprietor é o Item 6. Processo 48.500.054.34.2021-24. Recursos administrativos interpostos, interpostos pela Companhia hidrelétrica de São Francisco, CHESP, em face dos despachos 3.755, 2021 e 4.034, 2021, emitidos pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Sobre sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item... Item 7, processo 48.500.0054.26.2021.88. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do despacho 4027-2021, emitido pela SCT. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Tem 8, processo 48.500.0054.27.2021.22, recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, C3ET, em face do despacho 4.028.2021, emitido pela SCT. O diretor Efraim Pereira da Cruz, foi sorteado. Item 9, processo 48.500.5.4.29.2021.11, recurso administrativo interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A., CEMIG GT, em face do despacho 4.030.2021, emitido pela SCT. Diretor Efraim Pereira da Cruz. tem 10 processo 48.500.054.35.2021.79, recurso administrativo deposto para Copel Geração e Transmissão SA em face do despacho 4035 2021 emitido pela SCT Diretor Efraim Pereira da Cruz Tem 11 processos 48.5036.05.2021-81, recurso administrativo interposto pela Energisa Minas Gerais, distribuidora de energia S.A. (EMG), em face do, do auto de infração número 1/2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade (SFE). Diretor Elvio Neves Guerra. Item 12, processo 48.500.0052.64.2021.88. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CESP, em face do despacho 3.448-2021, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT. Diretor Sandoval, de Araújo Feitosa Neto. Item 13. Os processos 48.500.024.64.2021.01 e 48.500.0036.91.2017.45 serão redistribuídos, tendo em vista o, que o diretor Efraim Pereira da, da Cruz declarou-se impedido de relatar o assunto, conforme estabelece o artigo 11 da norma de agressão anel nº 1. É, o assunto são os recursos administrativos, com pedido de efeito suspensivo, após pelas empresas ATE-12, Transformador de Energia S.A. e a Austral Seguradora S.A., em face do despacho 3038-2018, emitido pela SCT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Perdão, o processo está aqui. Está errado. É 2017, né? Esse 2464. Item 14. O diretor Sandoval de Aroujo Feitosa Neto não passa do sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 14 são os processos 48.500.000.21.2020.10 e outros. Vídeo de reconsideração interposto pela Fótons de São Magno Energias Renováveis S.A. em fase das resoluções autorizativas 11.084/2022 a 11.091.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 15. Processo 48.500.11.88.2022.12. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica, AB Eólica, com vistas ao aceite provisório pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos pedidos de alteração da data de contratação do uso no âmbito do contrato do uso do sistema de transmissão, custe, já firmado ou em caso de parecer de acesso em transmitação para fins de emissão, sem condicionar a data máxima do, do cronograma da outorga. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16, processo 48.50.0036.93.2017.34, decisão judicial proferida com vistas a declarar a nulidade do despacho 2542-2018, emitido pela SCT, que determinou a execução de garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 9-2013, em desfavor da é, ATE19, transmissora de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 17, processo 48.500.4535.2020.05. Termo de intimação 1002-2020. Labrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade SFE. No sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 18, processo 48.500.0017.18.2020.61. Autorização para a Aja Paraíba Serviços Ambientais SPLTDA explorar a central geradora termoelétrica Asa João Pessoa. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19, processo 48.500.05547.2020.49. Autorização para Gold, geração de energia LTDA, implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Gold Solar. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 20, processo 48.50.0050.14.2017.61 e outros, autorização para PAGEU, ou PAGEU energia solar SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas PAGEU 1 a 5. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 21, processo 48.500.0014.91.2017.58 e outros. Autorização para as empresas Solar IRC 1C1 LTDA, Solar IRC 2C2 LTDA, Solar IRC 4C4 4, LTDA e Solar IRC 5C5 LTDA. Implantar e explorarem. as centrais geradoras fotovoltaicas Solar IRC 1, Solar IRC 2, ULA 4A e ULA 5. No sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 22, processo 48.50.0031.20.2018.91 e outros. Autorização para uh, Citilux, empreendimentos e participações S.A. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas xangri la 1 a 3. Um sorteio. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Tem 23, processo 48.500.004196.202130 e outros. Autorização para a Graúna, geradora de energia LTDA, implantar, explorar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Graúna 1 a 8. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 24, processo 48.50.0028.85.2013.08. alteração de características técnicas da Central Geradora Eólica Serra Verde 5. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Item 25 Processos, 48.500 a 1683200631. 16, Transferência das autorizações das pequenas centrais elétricas Comodoro e Presente de Deus, detidas pela Comodoro Energética S.A. e Presente de Deus Energética S.A., em favor da hidrelétrica Santa Luzia LTDA e filial, respectivamente. O diretor Elvio Neves Guerra. item 26 processo 4850002420199966 transferência da autorização das da usina termelétrica Reman atualmente detida pela Petróleo Brasileiro SA Petrobras para a refinaria de Manaus SA Diretor Efraim Pereira da Cruz De, é, item 27, processo 48.500.014.86.2017.45, transferência da autorização da usina termelétrica São José 2 atualmente detida pela Planalto Bioenergia SPSLTDA, para a Sucareira Quatá S.A. Diretor Sandoval de Aruz O item 28 será distribuído por conexão ao processo 48.500.00571-2022-53, sorteado da diretora Elisa Basso Silva, na quinta sessão de sorteio público em de 2022, tendo visto o artigo 4 da nova definição anel número 18. O item 28 são os processos 48.50.005.620, 2021 63 e outros. A alteração de características técnicas das usinas termoelétricas Carkei 13 e 19, por de 1 e por dois. 2. Existem, então, como diretora Elisa. Item 29, processo 48.500.0009.95.2022.62. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Porto Primavera Transmissora de Energia SA, das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Nova Porto Primavera. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 30. Processo 48.500.0063.61.2021.98. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da BRE4, Implantação de Sistemas de Transmissão Elétrica, Sociedade de Propósito Específico, LTDA, das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão Dias Macedo 2, Fortaleza 2, Circuitos 1 e 2. Diretor Efraim Pereira da Cruz. É, o item 31 será distribuído por conexão ao processo 48.500.15.61.2027.3, sorteado ao diretor Sandoval de Aruídeo Sotosa Neto, na 11ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2020, tendo em vista o artigo 4 da norma de emissão 18. 831 ao processo 48.500.000.647.2018.64 e outros. Revitalização de instalações de transmissão sob responsabilidade de furnas centrais elétricas S.A. associadas ao sistema de transmissão em corrente contínua na subestação FOS do Iguaçu e da subestação Ibiúna. então, Fábio, diretor Sandoval. Item 32, processo 48.500.0285.2019.92 e outros, autorização e estabelecimento de parcelas da receita anual permitida referência a reforços em instalações de transmissão sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 33, processo 202297 autorização e estabelecimento das parcelas da receita não permitida, RAP. referente a reforços em, e a regularização da transferência de ativos para Simões Transmissora de Energia Elétrica S.A. Diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto.